Olá, sejam bem-vindos ao nosso mini-curso: uh, Dificuldades de Atenção e como identificar e estimular a atenção das crianças é, Nessa primeira aula eu vou falar o que é atenção e os tipos de atenção Mas primeiro eu preciso me apresentar para vocês Então eu sou a Juliana, eu sou psicóloga e neuropsicóloga Eu trabalho há mais de 15 anos fazendo avaliações neuropsicológicas E o trabalho de habilitação e reabilitação neuropsicológica a minha primeira formação que eu fiz como neuropsicóloga foi no HC, no Instituto de Psiquiatria. É, lá, então, eu aprendi a fazer as avaliações neuropsicológicas e depois eu comecei, então, a atuar fazendo isso. É, o que acontece foi, eu comecei fazendo as avaliações, eu fazia as devolutivas para os pais, onde eu mostrava direitinho é, onde tudo que eu tinha visto nas avaliações, as, as causas das dificuldades que os pais me traziam, uh, mas eu não sabia como ajudar essas crianças, porque eu não tinha feito ainda a formação de reabilitação. Então foi aí que eu senti falta de fazer mais uma especialização. E uh, foi então nessa segunda especialização do trabalho de reabilitação neuropsicológica, que eu fui fazer também no HC, que eu conheci a Maíra. Foi nessa primeira especialização, então, que eu fiz, que eu conheci a Maíra. Lá a gente se identificou logo de cara, porque a gente tem algo uh, em comum, que é a grande vontade que a gente tem de passar o nosso conhecimento adiante e de uma forma prática, numa linguagem simples, direta, que as pessoas consigam entender e saber o que fazer. O que sempre angustiou muito a gente foi a gente ia fazer os cursos, a gente aprendia a teoria... Mas a gente, na hora de colocar isso na prática, isso sempre foi muito difícil pra gente. Então, conforme a gente foi uh, se especializando e aprendendo tudo que a gente foi aprendendo, a gente sempre se preocupou em passar isso para os outros de uma forma que os outros também conseguissem colocar na prática e saberem fazer. É, e por isso que hoje ela me convida como parceira para dar esse mini curso para vocês falando sobre atenção. Depois dessa reabilitação que eu fiz no Brasil com a Maíra, é, eu aprendi então a fazer a reabilitação neuropsicológica, mas eu confesso para vocês que eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu sentia que quando eu estava lá, às vezes, com as crianças, é, Aquilo que eu tinha aprendido como técnica, às vezes ainda estava difícil. Eu sentia que aquilo ainda era como se fosse uma transposição, algo que eu não estava conseguindo ainda reabilitar a base daquela criança. E eu sentia que às vezes eu patinava no meu trabalho de reabilitação. Mas enfim, era o que a gente, era o que o Brasil tinha oferecido para gente. Esse era o trabalho de reabilitação que tinha sido oferecido para gente. Então, era aquilo que eu aplicava. Em paralelo a tudo isso, eu entrei, fui convidada a participar num projeto de pesquisa financiada por um laboratório de genética, onde o meu objetivo era pesquisar no mundo o que que era feito de reabilitação neuropsicológica, o pontapé inicial, para algumas alterações genéticas raras. Então, o meu, o meu trabalho era pesquisar no mundo o que que eles já vinham fazendo uh, para essas alterações genéticas raras? Porque esse laboratório que me financiava ele entregava de repente, né, o, o, o laudo para a família dizendo: oh, sua, sua filha, seu filho tem alteração nesse gene, uh, mas era um gene tão raro uh, que ninguém sabia direito o que que o que que era melhor, o que que podia fazer de intervenção com essa criança. Lógico que no trabalho de reabilitação a gente faz uma intervenção, uma estimulação nas dificuldades. Então, se aquela criança tem dificuldade de atenção, a gente estimula, tem uma questão na área da linguagem, vai para fono, começa a estimular. Mas se, a gente, uh, já, se algo que já está descrito na literatura, fica mais fácil você saber o que, que já está sendo feito, o que está dando mais resultado, o que está dando mais certo para aquela criança que tem esse tipo de síndrome, esse tipo de alteração genética. Só que se é uma alteração genética rara... É, é, ninguém sabe ainda direito o que, que é melhor né, de, de ser feito de estimulação. Então, a minha pesquisa era andar pelo mundo é, descobrindo um pontapé inicial, porque aí as, o laboratório, ao entregar esse laudo, dizia, olha, o que já está sendo feito pelo mundo que está mais dando resultado é, é fazer o trabalho de TO com, fazendo estimulação de integração sensorial, por exemplo, ou é, a Fono, mas a Fono fazendo a técnica da... Uh, estimulação das boquinhas, porque, enfim, o trabalho de uma fono tem um leque enorme. Então, o que, que era melhor né, de técnica que aquela fono poderia fazer que estimularia melhor aquela criança que tem aquela alteração genética? E aí, nessa minha busca, nessa minha né, uh, andança pelo, pelo mundo, eu fui parar na Rússia, que é o berço da neuropsicologia e aí eu tive uh, a grande oportunidade de estagiar nos centros do Luria o Luria é o pai da neuropsicologia então eles têm quatro centros lá na Rússia e aí eu fiz meu estágio uh, de formação então de mais uma uh, especialização em reabilitação neuropsicológica ali nos centros dele e aí aquilo então foi uh, a peça que faltava para mim para eu completar o, a, a, tudo que eu sabia de reabilitação neuropsicológica para eu propor então para os pacientes. Porque aí ali sim fez sentido para mim, é, é, para eu conseguir ajudar os pacientes do jeito que eu queria. Então, o trabalho que eles fazem lá é totalmente na prática. Então, essa especialização que eu fiz foi, foi, foi ver o que eles estavam fazendo, né? E não é à toa que a Rússia é conhecida muito pelas, pelo, pelo famoso balé, porque as neuropsicólogas dali parecem que elas estavam dançando no balé né, ao aplicarem uh, o protocolo de reabilitação naquelas crianças. Entravam crianças dificílimas, que eu falava, meu Deus, não quero ver ela conseguir fazer alguma coisa com essa criança e conseguir aplicar esse protocolo. E elas conseguiam, e a criança saía do, do, do, daquele setting terapêutico já completamente diferente. E aí, uh, enfim, voltei para o Brasil e eu sabia agora direitinho como reabilitar então a base da criança. Porque é isso que eu tava com dificuldade, né? A gente estimulava a atenção, a gente estimulava a parte de linguagem, a gente fazia estimulação da memória. Mas isso são funções que estão acima, são funções superiores, né? E se a base da pirâmide do desenvolvimento da criança não é estimulado, é, a gente fica meio que batendo na parede ou as coisas melhoram e caem, melhoram e caem, né? E a gente uh, não consegue ver uma evolução tão boa, porque eu preciso que a base da pirâmide seja estimulada e... Uh, isso estando bem estruturado na criança, as outras funções cognitivas, elas começam a se desenvolver é, até por um efeito dominó, isso funcionando direitinho, essas outras partes também passam. Inclusive até o trabalho de uma fono, então a fono fica trabalhando aqui na parte da linguagem, o trabalho de reabilitação neuropsicológica estimula a base, então o fato da gente estar estimulando aqui, o trabalho da fono também começa a ter mais efeito, efeito mais rápido, porque isso está sendo estimulado. Então, isso fez muito sentido para mim. E foi isso que eu aprendi lá, em que eu trouxe, e que eu vou ensinar um pouco para vocês nas aulas práticas que a gente vai ter. É... O objetivo, então, né, do, do, do, do meu curso hoje é ensinar para vocês, então, um pouco dessa prática, jogos que estimulam, esses exercícios que eu aprendi para vocês começarem uh, a intervir o mais rápido possível com essas crianças ao perceberem sinais de dificuldades da parte de atenção. Por que, que a gente pensou nesse curso, eu e a Maíra. Porque o que acontece com essas crianças que têm dificuldade de atenção? Geralmente essas crianças que têm... Podemos até pensar num transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas aí a gente já está até falando de um, de um diagnóstico, né? Mas, enfim, essas crianças que costumam ter questões atencionais, flutuação da atenção, dificuldade na atenção, elas acabam tendo alguns comportamentos que, às vezes, incomodam os outros. Né? Na hora que elas perdem a atenção, elas costumam ficar agitadas. Na hora que elas ficam agitadas, elas fazem barulhos... Hum, elas passam por cima do outro, elas derrubam coisas, elas eh, não prestam atenção, elas não conseguem ficar sentadas, assistindo uma TV, comendo, enfim, elas começam a incomodar as pessoas, então elas começam, elas levam muitas, muitas broncas, eh, elas são cobradas a, a terem um comportamento, a terem uma atitude, que é isso que eu quero ensinar para vocês, elas não conseguem fazer diferente. Então é uma judiação, porque você está pedindo para aquela criança ficar sentada, mas ela não consegue ficar sentada. E ela não está fazendo isso porque ela está te desafiando, porque ela está uh, te provocando. É, é algo que vai além, né? É, é uma coisa que vem de dentro. Ela para de prestar atenção no que você está falando, no que você pediu para ela fazer, porque a tensão dela desliga, o cérebro desliga, então isso independe dela.